Gente, vamos falar desse filme Fresh, de 2022. É um filme muito interessante, muito interessante, que traz aí o Sebastian Stan num papel bem curioso, bem curioso, já dou uma indireta aí, que esse título tem a ver com alguma coisa ali que acontece, não tô dando spoiler, mas a gente tem aqui a Noah que tá cansada, assim, desses dates, né, de hoje em dia e daquele jeito de conhecer as pessoas, aquela coisa, assim, né. E aí ela acaba encontrando o Steve, que o Steve é um cara completamente diferente, ele tem essas mesmas ideias dela, que, que realmente é uma coisa chata, né, uma coisa amassante ficar conhecendo, assim, as pessoas. Até que acontece uma coisa meio esquisita na vida da Noah. Então, assim, é um filme muito surpreendente. Gostei bastante, porque o plot, assim, é um plot twist bem legal. O que não é legal é o final, porque eles poderiam ter aproveitado bastante. Bah, eles poderiam ter feito várias coisas, assim, pra ficar o filme e não fizeram. Mas, fora isso... <risos> Foi um filme bom.